tarde, queridos irmãos, que nesse final de tarde o Senhor possa estar renovando as forças de cada um, enchendo o coração de vocês de paz, de graça, que nesse momento que nós vamos meditar na palavra, que os nossos corações sejam como uma lavoura, que o Senhor possa plantar uma semente de vida. Amém? Durante as ministrações das semanas passadas, né? Nós temos ministrado sobre cura interior, nós temos ministrado sobre que uma vida que é dependente do Espírito, uma vida que se move, caminha pelo Espírito de Deus, é uma vida que vai ser curada. E nessa tarde nós vamos meditar, né? Sobre como o Senhor move nos nossos corações, nos aperfeiçoando por meio das nossas fraquezas. Se você é aquela pessoa que tem tentado de diversas formas ajudar a si mesmo, salvar a si mesmo das suas situações difíceis, e você não tem conseguido sair delas, você não pode perder esse estudo, você precisa assistir essa palavra, você precisa compartilhar a palavra com quem está se sentindo assim, porque o Senhor vai te renovar através dessa palavra. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós temos que ter fé e crer no poder da palavra de Deus, que não volta vazia, e que o Senhor libera para fazer uma obra nos nossos corações. Deus precisa de homens e de mulheres curados para liberar virtude nessa geração. Amém? Eu gostaria de convidá-los, então, a fechar os seus olhos e vamos clamar ao Senhor. Quero que você realmente tire um tempo, aonde você está agora, para você orar ao Senhor, entrar na presença dEle. Não entre de qualquer jeito. Mas se coloque agora diante do Senhor para que teu coração seja quietado, para que você possa ouvir a palavra dEle. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, Pai amado, nessa tarde, Senhor, que Tu esteja sondando nossos corações, que Tu esteja curando nossos corações, que Tu esteja conduzindo nosso íntimo, Senhor, a ser iluminado, pela luz do Evangelho, pela luz da glória de Deus, pela face de Cristo, em nome de Jesus. Nós pedimos que nesse momento Tu aquiete a nossa alma e que nós possamos estar aos Teus pés para ouvir o Teu falar. Nos ajude a nos assentar agora. Que toda agitação cesse, Senhor, que nós possamos sentar aos Teus pés que nós possamos te ouvir. Espírito Santo, nós sabemos que tudo aquilo que nós fazemos e que tu não encha, que tu não esteja presente, que tu não conduza, é em vão. É madeira, feno e palha. Por isso eu te peço que tu esteja agora conduzindo essa palavra, porque só tu conheces o coração de cada um de nós, o íntimo de cada um de nós, e sabe o que cada um precisa e necessita nesse momento. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que agora, Senhor, nós possamos ser edificados, nós possamos crescer em vida, que tu possa abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, para compreender o teu falar. Pedimos a Ti, espírito de sabedoria e de revelação. Pedimos a Ti que o nosso homem interior seja fortalecido pelo Espírito. Pedimos a Ti, Senhor, que todas as fortalezas que nos têm impedido de entender a Tua vontade, o Teu querer, sejam agora, Senhor, destruídas, colocadas por terra pelo poder de Jesus, pelo poder do Espírito de Deus, para que, Senhor, todo espírito de confusão saia. E que essa palavra seja cheia do Teu Espírito para produzir o quê? Transformação em nossas almas, Senhor. Em nome de Jesus. Assim eu Te agradeço, eu Te louvo, pedindo mais uma vez que a Tua misericórdia nos assista, Senhor, que Tu esteja Senhor, nos lavando, nos purificando e nos conduzindo a arrependimentos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Gostaria então de convidar os irmãos a abrir suas Bíblias em Isaías, no capítulo 6 de Isaías. E nós vamos meditar nessa palavra, na visão de Isaías e no seu chamamento. Versículo 1 em diante. Eu peço que os irmãos acompanhem.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 e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e diz a este povo, Ouvi, ouvi e não entendais, Vede, vede, mas não percebais. Até aqui esse versículo nós podemos ver que Isaías aqui teve uma visão do Senhor, né? que uma visão que o encaminhou a uma missão. Né? Isaías era profeta. E eu gostaria que você observasse que no capítulo 5, irmãos, de Isaías, no versículo 8, o título ali diz Ais contra os perversos. E nesse capítulo 5, no versículo 8, 11, versículo 18, 20, 21 e 22, ele profere seis ais, né? Ai dos que puxam para si iniquidade, ai dos que ao mal chamam o bem, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos... Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Então ele traz tu, toda aquela condenação, aquela palavra que expunha, né? colocava luz sobre o pecado do povo. Olha o número como é significativo. Era um seis. Mas a Bíblia tem como número da perfeição o sete. Aí no capítulo 6, a gente vê um profeta que tinha acabado de olhar para a iniquidade de um povo e tinha lançado as palavras de condenação. Ele pegou e olhou para os céus, viu a glória de Deus. E essa glória manifestou o sétimo ai. Quando ele diz no capítulo 6, no versículo 5, então disse eu, ai de mim. Então, a visão de Isaías, ela teve três dimensões, né? para o alto, para dentro e para fora, para o alto que ele viu a glória de Deus, o trono de Deus no alto e sublime trono, para dentro de si, quando ele viu a própria iniquidade, o próprio coração e para fora que ele já tinha visto o problema do mundo, o que estava acontecendo, a iniquidade, a maldade, o pecado, que deveria ser denunciado. Só que para que Deus tivesse o clamor dos céus respondido e para que Isaías pudesse ser útil para Deus naquele momento, Isaías tinha que, além de ver a iniquidade de fora, ele precisava ver a sua própria iniquidade. No capítulo 5, ele vê um povo perverso. No capítulo 6, após ele olhar para os céus e à medida da verdade ser os céus, a glória de Deus, a santidade de Deus, ele disse, ai de mim, eu tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, ele já não se... Retirava, ele não se excluía daquele povo, ele diz: Eu sou também assim. Então, essa visão trazia a ele um sentimento de arrependimento diante da glória de Deus, de ver o pecado que estava nele, de pedir que daquele altar saísse purificação para ele. E a visão de Isaías, ela também tinha. Uh, nas né, suas dimensões, ela tinha altura quando ele viu a glória de Deus, ele viu né, Deus no, no, no, na sua santidade. A visão tinha profundidade, porque ele foi no profundo do ser dele, e ele viu a sua iniquidade, e ela tinha largura, porque ele via os demais, ele via o mundo. Né? E para isso eu gostaria de convidar os irmãos a abrir em Efésios 3, Efésios, capítulo 3. Versículos... Versículo 18, diz assim. A fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento... A altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então aqui Paulo está falando que ele orava, ele se colocava de joelhos, né, para que toda a família nos céus, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da glória de Deus, eles fossem fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior, para que Cristo, habitando no, no seu coração pela fé, eles fossem arraigados em amor, e esse amor mostrasse para eles a altura, o comprimento, a largura e a profundidade do amor de Deus. E era essa visão que o Senhor estava passando para Isaías, que Isaías estava tendo naquele momento. Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos apenas na visão da largura, vendo a iniquidade de fora, vendo os problemas dos irmãos, vendo os problemas da comunidade, da sociedade, do nosso país, da nossa família mas a gente não tem aquela visão de profundidade que é olhar para o nosso coração e não mais falar, ó oh, Senhor, este povo pecador, ó oh, Senhor, essa gente que faz tal coisa. É saber que nós somos parte disso e que nós temos que nos colocar na brecha e nós temos que levantar o muro, e nós temos que estar ali em oração e intercessão por esse povo para ganhar a palavra de Deus e anunciar aquilo que o Senhor fala, tanto para o mundo ouvir, quanto para nós mesmos ouvir, ouvirmos. Porque a palavra que vem para fazer com que a gente entenda isso é para que nessas três dimensões, irmãos, do alto, de dentro e de fora, eu entenda que, assim como fora, o mundo está clamando por salvação, está clamando por justiça, está clamando por vida. Os céus também têm um clamor. Os céus fazem um clamor. Ele, ele diz, a quem enviarei? Os céus perguntam por um quem. A quem eu envio? Quem há de ir por nós para enviar essa palavra para aquele mundo sedento? Quem eu posso usar? Quem eu posso? Vamos voltar lá em Isaías 6. Para que Isaías pudesse chegar na condição de dizer eis-me aqui, envia-me a mim, ele tinha que passar por esse processo de olhar para a iniquidade do seu próprio coração de ver que ele diz assim, ó, uh, olha a expressão que ele disse, né, no versículo 5, porque, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Ele disse, eu, eu tive uma visão, e eu sou responsável pela essa visão que eu vi. Eu não posso mais me comportar da maneira como eu estava me comportando antes. Eu não posso me conduzir mais da mesma forma. Eu não posso me dar o direito de ficar um ano, dois anos, três anos, ou não sei quanto tempo, sem ser transformado, sem ser aperfeiçoado em Deus. Eu ainda sou como eles, eu tenho lábios impuros, minhas palavras ainda matam, minhas palavras não edificam, minhas palavras não são cheias do Espírito, minhas palavras condenam o outro. O que, que Isaías viu? Que havia morte nele. E tudo aquilo que a gente fala, que a gente traz e que não é cheio do Espírito, gera morte. Gera morte. Até mesmo a lei... A palavra de Deus diz que a lei mata, mas é o Espírito que vivifica. Então se eu disser essa palavra apenas por falar e ela não for cheia do Espírito, não vir de um coração que estava no altar de Deus, essa palavra mata o próximo. Então o Senhor estava dizendo, os céus têm um clamor, um clamor por um quem? Quem eu envio? A quem nós, com quem nós podemos contar? Quem eu posso chamar? E Isaías, ao dizer, eis-me aqui, ele percebeu, eu preciso ser transformado. Mas quando Isaías pensou que daquele altar sairia a condenação para ele, saiu do altar, vamos olhar ali, irmãos. Versículo 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com Matenás. Então, entre a visão dos céus, da glória e a visão da terra e a visão do interior de Isaías, havia um altar. Estava posto um altar. E nesse altar tinha brasas, brasas vivas. Aquela brasa viva no altar era um símbolo de Cristo. Alguém que se entregou no altar, alguém que o fogo queimou no altar, mas que ainda estava vivo e que poderia tirar a iniquidade do meu coração e me livrar e me lavar de todos os meus pecados. Então o Senhor estava ministrando naquele momento, que todo homem que quisesse responder aos céus, ele precisava ter uma vida de altar, uma vida de brasas vivas, uma vida que queimasse, como aquela sarça no deserto, queimava, mas ela não se consumia. Uma vida que era guiada pelo fogo do Espírito, era daquele altar, era daquela comunhão, era daquela unção, daquela purificação que a mensagem devia sair. Então, o ai que ele pregasse, a advertência que ele ia trazer por povo, era para ele também. Era uma coisa só. Assim como Cristo se uniu e tomou os nossos pecados. Assim como o profeta Daniel, também intercedendo por Jerusalém, ele diz, nós pecamos, nós nós transgredimos a tua lei. Ele não saiu, ele não se colocou de fora. E essa pessoa que se coloca de fora, que não tem a visão do altar, é como aquele fariseu em Lucas 18 que chegou para orar e disse assim, olha, Senhor, eu não sou como os demais homens. Eles são impuros, eu não. Você entende isso, irmãos? E você sabe por que, que isso acontece? Porque às vezes o medidor da verdade, aquele que é o nosso prumo, a gente olha assim e pensa... Oh, mas olha lá como aqueles lá pecam, o mundo está todo torto. Eu, pelo menos, não, né, não mato, não roubo, não me prostituo, não tenho aí uns pecados muito feios, né? em relação a eles eu sou santo. Mas o medidor da nossa santidade não é o outro pecador, não é o outro irmão que não tem Cristo. Não é o outro que, apesar de conhecer a verdade, ainda não se santifica. O medidor da minha verdade é os céus, é o trono, é a visão da glória de Deus, aonde os serafins cantam Santo, Santo, Santo é o Senhor. É diante desse Deus que eu tenho que levar o meu coração. É diante dessa presença que eu tenho que medir como está a minha vida. Porque é essa luz que revela quem eu sou. Então nós podemos ver que por muito tempo né, a igreja se comparava ao mundo e dizia nós somos santos, eles são os impuros. Bom, a gente não faz isso, não faz aquilo. Aí depois a gente foi vendo que o mundo foi ficando mais, perecia mais, e a igreja foi dando espaço a mais uh, coisas do mundo para ela. Ah, mas isso aqui a gente pode fazer, isso aqui não faz mal. Em relação ao mundo, eu ainda estou bem. Vamos dizer que em termos de pecado o mundo está com 80% e eu estou com 20%, 30%. 20%, 30% ainda é pecado. Ainda é pecado. Ainda não é padrão de santidade. Porque o medidor de santidade, de vida, o, o prumo de Deus é Cristo para nós. Não é o outro se ele erra menos ou se ele erra mais. Essa balança não é a balança do Senhor. Você entende? Então Deus está clamando a quem? Quem eu posso enviar? Quem irá por nós? Muitas vezes tem uma pessoa do teu lado e Deus está perguntando quem eu envio até ela, quem eu posso, quem eu posso que não vai condená-la, não vai matá-la, não vai julgá-la, mas que vai expressar a minha virtude para essa pessoa, que vai expressar o meu amor, que vai expressar quem eu sou. Quem eu posso? Só aquele que está disposto a ter essa visão e assumir essa missão. A ter a visão do que é a glória de Deus, a santidade de Deus, do que é a urgência do mundo, do que é o seu próprio coração e do qual é a, o clamor que os céus está tendo. Porque aqui em... vamos abrir em Ezequiel 22... os céus clamavam e o Senhor esperava que alguém se colocasse né, na brecha. Você já, já percebeu que muitas vezes, irmãos, uh, nós pensamos que Deus está dizendo assim, uh, eu estou buscando entre os homens um homem inteligente, um homem bem preparado, com bastante curso, eloquente, para pregar minha palavra eu estou buscando entre os homens alguém que cante bem que tenha muita técnica e que possa ir me glorificar eu estou buscando entre os homens homens aí que possam ser boas lideranças é isso? a palavra de Deus diz que o Senhor buscava um homem um homem Ezequiel 22, 30, diz assim, Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. E o Senhor continua procurando. Porque Ele mesmo teve que enviar o seu filho, para poder buscar e salvar as suas ovelhas. Para que a partir desse filho, ele construísse este homem, o novo homem, o homem que Deus procura mas não procura para ser um grande pregador, não procura para ser um grande cantor, não procura para ser um erudito da palavra, mas ele procura um homem que esteja disposto a se colocar na brecha, em oração, em clamor, em intercessão, em vida por essa, por essa terra. Para que a condenação não recaia, para que haja salvação, para que haja livramento. Ele procura um homem. Às vezes os homens estão à procura de coisas maravilhosas e grandes e de grandes capacitações. Ah, quando eu tiver um curso tal, quando eu me formar em tal coisa, quando eu cantar melhor, quando eu tocar melhor, quando eu tiver tal capacidade, eu vou servir ao Senhor melhor. Procura na Bíblia e me diz aonde está dito isso. Procura na Bíblia e me diz qual é o homem que Deus está procurando. Deus procura homens de oração, homens que se entreguem ao altar, homens que estejam dispostos a olhar para dentro de si mesmos, homens de coração quebrantados, compungidos, porque a capacitação é o Espírito que dá. Porque se nós tivermos capacitação sem o Espírito, nós nos tornamos, nas nossas capacitações, incapacitados para a obra de Deus. Porque nós vamos confiar em nós mesmos. Porque nós vamos nos achar sábios aos nossos próprios olhos. Porque a soberba pode distorcer o nosso coração. E tirar de nós aquele olhar de humildade e de saber do Ai de mim, eu estou perdido. Se não for a graça, a brasa viva a saída do altar, o que será de mim? O que será de mim? Entende, irmãos? Deus procura homens que se coloquem na brecha. Aqui nessa visão de Isaías, o Senhor queria mostrar algo, uma visão completa do, do que Deus pretende fazer em nós e através de nós. Primeira coisa, ele salva alguém. Salvou Isaías, chamou Isaías. Estava tudo certo. Isaías estava tendo comunhão com o Senhor. Tinha um bom comportamento. Tinha um ministério. Era profeta. Sabia pregar para o povo de Israel. Mas Deus olhava para o coração de Isaías e via que faltava algo. Uma visão mais real e mais de perto de quem era Deus. Para saber quem era, era Ele mesmo. E quando Isaías se entregou mais para o Senhor, o Senhor pôde compartilhar aquele dia. Qual era a vontade de Deus? Ele diz, eu procuro um quem, um quem eu posso enviar. Eu procuro um homem. Um homem. Eu procuro alguém que esteja disposto, dispõe e te levanta, né? Eu procuro alguém que esteja disposto para que meu espírito capacite. Então, depois dele ser salvo, dele né, ser abençoado por Deus, dele De ter essa visão então o senhor parte para uma visão mais ampla, que é a visão onde nós somos transformados ele nos apresenta nossos irmãos ele nos apresenta o mundo pecador e ele diz, você se coloca na brecha por eles? você pode interceder por eles? você pode clamar por esse povo? apacentar esse povo? não foi o que o senhor disse para Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Ezequiel 34, versículo 11 diz assim: Porque assim diz o Senhor Deus: Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas livra las de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tira-las-ei do po dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra, apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes em todos os lugares habitados da terra." Ou seja, o Senhor diz, Eu mesmo vou atrás. Eu mesmo. Quando Ele mandou o Filho, Ele diz, Eu mesmo fui. Eu mesmo, porque eu olhei e me admirei que Israel era como ovelhas que não tinham pastor. Abandonadas. Aí hoje o Senhor nos pergunta: Posso te enviar? Posso te chamar? Você tem uma visão clara do teu coração? da necessidade de ser transformado. Agora vamos, irmãos, lá para 2 Coríntios. 2 Coríntios. Porque quando o Senhor... Quando o Pai enviou o Filho, né? Lá em João 17, Jesus diz assim na oração, assim, Pai, como tu me enviaste... Eu os envio ao mundo. O Pai o enviou para que ele pudesse buscar o seu povo. Aí Jesus diz, agora eu vos envio aos teus irmãos para que você leve o evangelho da salvação, para que você apacente as minhas ovelhas, para que você cuide do outro. E nesse cuidado você é transformado, você é curado. É nesse cuidado que você vai crescer. Todo aquele que se encolhe Todo aquele que fica ali né, dizendo, não, vou salvar a mim mesmo, está enterrando o seu talento, e quando o Senhor chegar, você vai entregar só um, o mesmo talento que Ele te deu. E o Senhor vai dizer, servo mal. Tu deveria ter, então, entregue aos banqueiros, alguém que negociasse o talento. Porque o Senhor está dizendo, eu te dei, agora vá, e dê graça aquilo que tu recebeu, dê a salvação, a graça, fale, testemunhe, ampare, interceda, se coloque na brecha. Eu estou clamando por pessoas que estejam dispostas a serem enviadas. 2 Coríntios capítulo 12. Versículo 7 em diante. Fala assim. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de, não, de que não me exalte. Por causa disto, Três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? O que, que Paulo estava querendo dizer aqui? Paulo diz, eu recebi uma revelação de Deus. Ele também teve uma visão. A visão da glória de Deus de coisas profundas. Mas o que, que essa visão causaria em Paulo se Paulo não fosse trabalhado por Deus para ter um coração humilde. Essa visão ia causar soberba. Eu sou santo, vocês são impuros. Não me misturo com vocês para que eu não me contamine. Já ouviram isso? Daqueles que pensam que são tão santo, tão santo, tão santo, que tem medo de perder sua santidade se ele tiver um contato com o impuro. Nunca vi Jesus fazer isso. Jesus veio... Santo poderoso para o meio dos pecadores para salvar o pecador. Santidade que tem medo de se perder no meio dos pecadores não é a santidade. É algo forjado, comportamento forjado. Porque a santidade que o Espírito produz na oração, na comunhão, ela é provada pelo fogo e ela permanece, porque é ouro, pedras preciosas, não é madeira fena e palha. Então, o que, que uh, Paulo fazia aqui? Quando Paulo estava querendo se sentir melhor que os irmãos, quando Paulo estava pensando, eu estou mais santo que todo mundo, nossa, eu sou o um cristão exemplo, era-lhe enviado um mensageiro. Um mensageiro. O mensageiro de Satanás. Não precisava nem ser Satanás, só o mensageiro já estava de bom tamanho que era um espinho na carne, que fazia Paulo lembrar de quem ele era. E é por isso que quando ele clamava para Deus, tira isso de mim, tira isso de mim, o Senhor dizia assim, a minha graça, Paulo, te basta. E o poder, porque o poder, diz aqui, se aperfeiçoa na fraqueza. A revelação que Paulo tinha, a eloquência que Paulo tinha, aquilo que Paulo sabia, o, o, os milagres que ele fazia, dava-lhe poder. Mas poder para coração perverso mata o próximo. Então, quanto mais poder Paulo tinha, mais o espinho na carne que tinha que trabalhar nele para que ele fosse para o lugar de humildade. Porque aos humildes, Deus concede, Deus dá a graça, mas aos soberbos, Ele resiste. E às vezes nós estamos correndo atrás desse poder, do poder do conhecimento, do poder da técnica, do poder de saber, do poder de ser mais, do poder de olhar para o outro e dizer, eu não sou como você. E aí o espinho da carne, o mensageiro de Satanás vem, chega até nós e mostra que a gente não era tudo aquilo que pensava ser. E você ora, e você jejua, e você clama, Senhor, tira, Senhor, resolve esse problema para mim, Senhor, tira, eu não aguento ver isso, porque você sente vergonha daquilo, você não sente que você é tão santo com aquela situação, aquilo te derruba, aquilo te tira toda a honra que você acha que tem e que te habilita a falar para os outros da palavra, né? porque é por misericórdia, não é por honra adquirida, mas o engano opera na mente do homem. E aí vem o mensageiro de Satanás, vem o espinho na carne e você desce. Aí aquele poder que você recebe é aperfeiçoado. Como esses dias foi compartilhado aqui, que ser manso é você ter o poder de resolver as coisas, era o poder de expor o outro, poder de deixar as coisas resolvidas. Mas você não faz, porque esse não é o jeito de Deus e não é a forma de Deus agir. Então, a mansidão, a humildade é o aperfeiçoamento do poder nas nossas vidas. Você quer ser usado por Deus, você quer ser curado por Deus. É porque o Senhor está querendo te curar, de que forma, dizendo para ti, sabe isso que você pensa que pode sem mim, sabe isso que você quer fazer pela força, pela violência? Isso é feito pelo meu espírito. É por isso que ele diz, eu quero te encontrar no altar. É lá quando você for orar, você for se colocar na brecha, e você perceber que nem orar você sabe. É ali que o Espírito Santo vem e nos ensina, nos auxilia na nossa fraqueza, nos suporta naquele momento, clamando através de nós, fazendo com que, através de gemidos inexprimíveis, o clamor possa ser ouvido nos céus. É quando a igreja e o Espírito se encontram no altar, é que as nossas vidas se transformam em brasas vivas. É quando o poder é aperfeiçoado. É quando o espírito de mansidão e humildade enche o coração daquele servo que se torna útil para toda boa obra. Não é o que o eleva. Você quer ver outro, outro exemplo? Vamos abrir no Salmo 19, irmãos. Salmo 19 que é um salmo de Davi, do versículo 12 em diante, diz assim, quem há que possa discernir as próprias faltas, absolve-me das que me são ocultas, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão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 Davi vencia milhares de filisteus pelo poder do Senhor. Aquele homem tinha várias vitórias, venceu o, o, o gigante Golias. Se Deus não trabalhasse em Davi, a soberba tomaria conta do seu coração. E quando isso aconteceu, ele cometeu o pecado, que ele colheu as consequências daquele pecado até o fim da sua vida. Aí ele disse, eu entendi, não deixa a soberba dominar meu coração. Não deixa. E é sutil, irmãos. Esses dias eu compartilhava com uma irmã que muitas vezes no trabalho que você faz, naquilo que você entrega, você é muito bom no que faz. Você realmente é muito bom. Você entrega com qualidade. Sabe? Seja um instrumento que você toca, seja um trabalho manual, seja um trabalho artístico, seja o que for. Naquilo que você faz, você faz bem feito, seja uma comida, seja o limpar de uma casa, você faz bem feito. E aquilo dá um, muda, né? até a postura muda. Quando a gente diz, isso é que eu faço bem feito. Aí sabe o que acontece? Deus manda para perto de você pessoas que não têm a mínima ideia de como fazer aquilo que você faz. E Deus coloca para te auxiliar. E aí tu olha e tu diz assim, mas, meu Deus, não posso trabalhar com essa gente? Eu não posso trabalhar com essas pessoas? Eu não, não vou entregar minha cozinha para essa pessoa? Não vou entregar meu trabalho para essa pessoa? Não vou trabalhar junto com ela? Imagina, eu sei fazer, deixa comigo. Deixa que eu faço. Você consegue entender que Deus não quer o resultado perfeito do nosso trabalho? Quem tem essa expectativa são os homens? Deus quer que naquele trabalho tão bem feito que você já atingiu, agora você prepare outras pessoas para que elas sejam aperfeiçoadas através do teu servir em humildade e mansidão. E que você trabalhe com essa equipe para que essa equipe vire uma bênção agora, como você. Amém? Por isso que diz lá em, em Gálatas, capítulo 6, Vamos abrir lá. Gálatas capítulo 6. É difícil, né, irmãos? A gente trabalha e se esforça para chegar num trabalho bem feitinho, bem prontinho, bem lindo. Aí o Senhor diz, tá, agora eu quero que tu não olhe para o para a perfeição da entrega, mas tu olhe para os teus irmãos e ensine eles. Ah, Aí começa o nosso clamor. né? Mas olha só, Gálatas 6 diz assim, irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas tentado para que não sejas também tentado. Então ele diz assim, você é espiritual? Você já conseguiu o aperfeiçoamento? Então quando tu estiver no trato com o outro que não foi, cuidado para que você não seja tentado a assim, soberber se soberbercer, a ser soberbo e se achar melhor que essa pessoa. E em vez de se humilhar, querer humilhar o outro. Então, a cura, quando nós nos entregamos para o Senhor, quando nós desfrutamos da graça de Deus, mas a graça que basta, ela é dada para o humilde. O soberbo, ele é resistido. Então, talvez você não aceite ver defeitos em você, ver que coisas, às vezes, estão dando erradas para você. E tudo que você faz para se livrar disso, não tem adiantado. Lembre-se que na cruz, Jesus não pôde salvar a si mesmo. Aquele foi o lugar que ele mais manifestou humildade e mansidão. Porque ele tinha poder para sair, mas ele não usou o poder para salvar a si mesmo. Ele tinha como dizer, vocês... São raça pecadora e vão todos para o inferno. Mas ele escolheu se humilhar para que, descendo as regiões profundas da terra, ele pudesse salvar a todos nós. Irmãos, olha o que o Senhor nos ministrou. Quando você desce, quando você recebe o tratamento do Senhor, quando você ressurge, quando você é levantado por Deus, porque o humilhado será exaltado. Essa exaltação não é uma exaltação do ego, é uma exaltação da glória de Deus, daquele que operou em ti. E isso produz vida aquele que está ao teu redor. Isso ministra vida. Na minha fraqueza, o poder é aperfeiçoado, o nome de Deus é glorificado. Então, quando eu olho para o, o espinho na carne de Paulo, eu posso entender. Quando eu olho para Davi pedindo que o meditar do meu coração, que as palavras dos meus lábios, olha para ver se não é o mesmo clamor de Isaías: meus lábios são impuros. Eu já contei várias vezes essa experiência, irmãos, mas talvez tenham irmãos novos que ainda não viu. Eu lutava muito contra um espírito de, de perfeccionismo e, e, e, e ira no passado. E só se o Senhor tem vitória na minha vida por causa dele, não é por causa de mim. Né? porque Ele mantém a mão ali sobre a iniquidade dos nossos corações, que se Ele tira a mão, tudo volta. Mas eu lembro que eu orava clamando ao Senhor, dizendo, Senhor, me tira dessa situação humilhante, me tira dessa situação que me causa dor e vergonha, eu peço que Tu me livre. E cada vez que eu chegava na igreja, a palavra do irmão que orava por mim era, a minha graça te basta. Irmãos, eu lembro que na terceira semana que eu clamava e eu cheguei na igreja e a palavra que tinha para mim era a minha graça te basta, eu não falei em voz alta para o irmão, mas a minha mente pensou, para mim não está bastando. E eu fui para casa. E naquela semana de manhã, quando eu li a Bíblia, Deus me deu uma palavra que está lá em Tiago. E eu convido os irmãos para abrir. Em Tiago, no capítulo 4. No capítulo 4, no versículo 6. Dizia assim a palavra. Antes ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos mas dá graça aos humildes. Aí eu dizia, tá, mas eu não entendi, Senhor. E o Senhor disse, lê de novo. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E aí eu disse para o Senhor, mas Senhor, eu já estou sendo humilhada, Senhor. Eu já me humilhei. E o Senhor disse, te humilha mais. Se você não alcançou a graça, te humilha mais. Ainda há soberba. E eu perguntei para Deus, Deus, até que nível eu tenho que me humilhar? E ele me disse, até o nível que tu te exaltou. Então, se você subiu tão alto na tua soberba, no mesmo nível você tem que descer. Para que as nações fossem julgadas, para que o mal em ti fosse julgado. Eu chorei muito, irmãos, mas foi a melhor coisa que eu ouvi naquele dia, porque eu entendi que ainda meus lábios eram impuros, que ainda havia resposta, réplica, sabe que ainda havia insolência no meu falar, que ainda havia razão e que diante do trono de Deus só tem que haver uma coisa, Ai de mim Ai de mim, eu estou perdido Ai de mim Se não for a tua brasa viva, Senhor, me purificar Ai de mim E daquele dia em diante eu entendi o que, que era o trabalhar de Deus E até hoje eu entendo isso Quando eu vou me erguer, eu sinto a mão do Senhor e eu digo amém me ajuda, Senhor, eu me abaixar. Para que eu possa, Senhor, ter a graça que me basta. E que eu não tenha Ti me resistindo. Mas que eu seja um que coopere com Teu agir. E houve cura no meu coração, irmãos. Cura. Então, muitas vezes a gente luta contra aquilo que Deus está usando para nos aperfeiçoar, para que nos, nós realmente venhamos a ser úteis na mão do Senhor. Para que nós possamos ser úteis para edificar o meu irmão. Para que eu entenda que quando eu quero, tanto que uma pessoa que está ali seja transformada, essa transformação não se dará nos meus termos. Mas se dará nos termos dessa pessoa conforme ela suporta pela obra do Espírito nela. E eu sou apenas uma cooperadora para com o Espírito orar, tapar a brecha, interceder e clamar para que essa pessoa seja edificada e se algo nela me incomoda demais é porque eu tenho que aprender como tratar eu tenho que aprender como colocar limites com o amor eu tenho que aprender a dizer não sem me sentir culpada eu tenho que aprender a lidar com as minhas emoções eu tenho que clamar ao Senhor para que eu possa crescer amadurecer e largar da vida de ser menino porque em 1 Coríntios 13 fala, quando eu era menino, eu agia como menino, pensava como menino, sentia como menino. Mas agora que eu deixei as coisas de menino, que eu sou homem, eu tenho que entender o caminho do amor. Do amor incondicional de Deus. Da fé, da esperança e do amor. E isso se dá pelo trabalhar do espírito, quando ele te dá a visão, a visão que é alta, que tem altura, que tem largura, que tem profundidade, que tem comprimento. Há um limite nessa visão que Deus dá para cada um. Há uma altura que revela, há um interior a ser transformado para que realmente eu possa ajudar aquele que está do meu lado, para que eu possa ser um vaso útil. Olha o que diz em 2 Timóteo, para nós encerrarmos, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 21, diz assim, Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Amém? Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, se nós sairmos dessa soberba, dessa independência, de parar de pensar que a vida cristã é uma competição de quem é o melhor crente. Quem prega melhor, quem canta mais, misericórdia, Deus. Mas é uma vida de cooperação, de quantos são formados através de você, de quantos você consegue edificar pela tua entrega, a entrega de ti mesmo, do teu coração diante do Senhor, em humildade, mansidão. E se, irmão, você pensou assim, meu Deus, eu tenho lutado tanto, tanto, tanto e eu não tenho resposta, então, é que às vezes a gente não tem que lutar. Tem situações que a gente tem que aceitar o trabalhar do espírito. A gente tem que aceitar o trabalhar do espírito. O mesmo Deus que permitiu o filho descer às regiões inferiores da terra, foi o mesmo Deus que ressurgiu ele e elevou as mais altas alturas no céu e deu nome a ele acima de todo nome. O mesmo Deus que fez com que ele aqui na terra não fosse reconhecido pelos homens, ele veio para um lugar que foi desprezado. Foi o mesmo Deus que quando o elevou e ele entrou no céu, diz que houve silêncio. Os céus fez silêncio de temor quando viu o Cordeiro entrando na glória. Um homem ressurreto que podia quebrar os selos. E a mesma coisa Deus diz, se você estiver disposto a descer, eu sou aquele que vou te exaltar não para provar para os outros nada mas para que o nome do Senhor seja glorificado através de você amém? vamos orar então clamar ao Senhor que ele nos auxilie, né? que o Espírito Santo nos auxilie em nossas fraquezas clame por nós, através de nós e que se você quer ter essa vida de vitória, nós temos que ter uma vida de altar e de oração. De altar e de oração. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero, Senhor, louvar o Teu santo nome pela Tua Palavra. Pela misericórdia, Senhor, que se renova cada dia. Eu quero te louvar por tudo que tu tem nos mostrado, Senhor. Nos ajuda a sermos zelosos com aquilo que tu tem nos dado. Nos ajuda, Senhor, a descer mais. Nos ajuda a saber o que é se humilhar na tua presença. Nos ajuda a sair da raiva, da ira, do ódio, das razões, dessas obras carnais que tanto nos dividem, Senhor. Que nós venhamos abrir mão da glória dos homens para sermos, Senhor, contagiados com a glória de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu creio que a Tua palavra não volta vazia, eu creio que a Tua palavra opera em nós, eu creio que a Tua palavra é que pode nos vencer, Senhor. E, e, e essa, essa vitória de Deus sobre nós é a nossa vitória. Por isso nos entregamos diante de Ti. E pedimos Espírito Santo, nos edifica, nos transforma, nos anima, nos tira dos enganos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, anima-te, deixa o Senhor te curar, deixa Ele falar contigo, em nome do Senhor Jesus. Amém.